Olá pessoal, nesse tutorial você vai aprender como espelhar então as operações tá? do MT4 do computador para o seu celular Você vai precisar baixar no App Store do seu Android o aplicativo MT4 ou MetaTrader 4 É só digitar lá MetaTrader 4 e vai ver esse, esse símbolo Baixou no seu celular, ok? Você vai clicar nele, ele vai abrir, ok? E aí você vai aqui nesses três pontinhos ao lado, tá? E você vai, então, é, vir aqui em gerenciar contas, ok? Vai é, sair dessa conta aqui. Você vai excluir essa conta, que é uma conta demo, tá? Sim, vou excluir e pronto. Vou criar no, clicar no mais ali em cima e login de uma conta já existente, ok? Vou clicar ali. E lá, no, lá no, na sua corretora, você vai precisar das seguintes informações. Servidor... E o login, a sessão, né? Você criou lá nas outras aulas, a gente viu como criar conta de negociação. Aí você vem no botão amarelo, clicou, tá? E você vai pegar servidor, sessão e a senha, tá? Lembra que você criou sua senha com a primeira letra em maiúsculo para poder dar certo na hora de logar aqui, ok? Então, primeiro, o que, que eu vou procurar aqui na, no servidor? Que é a parte do servidor com essa lupinha. Exnes Real 24, tá vou vir aqui então e vou digitar exness que é a corretora que a gente usa exness real né ó lá, exness real agora é só procurar exness real 24 conta real quando é conta demo é trial ok pessoal ó exness real 24 vamos ver se tem trial aqui só para mostrar para vocês ó lá, trial é conta demo mas eu quero real ok real 24 exness real 24 pronto eu Acesso, Clico, tá? E agora eu vou botar o login, que é o número da conta. Esse número aqui, ok? E a senha que eu criei na, quando eu criei lá a conta de negociação. A senha é com... Geralmente é com o um número, a primeira letra maiúscula, tá? Pôs a senha, pôs o login, pronto. Você vai estar tá logado já na conta e vai poder ver as informações é, do robô, tá? Você vai ver as informações da seguinte forma: deixa eu mostrar para você, tá? Esse aqui é onde você vai ver as negociações, ok? Aqui na caixinha, onde você vai ver os resultados, tá? E aqui nesse segundo, onde você vai ver o, os gráficos, o gráfico, tá? Ah, e aqui é onde você vê todos os pares de mão. Agora eu não loguei nada, então, mas só mostrando para vocês rapidamente como funciona, ok? Como logar no MT4. É no celular, no Android, ok?